Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu vou contar que essa semana eu briguei com meu aluno. Sim, foi mais ou menos assim. Ai, professor, você não sabe o que eu estou passando, professor. Você não sabe porque você é magro? você pode comer de tudo. Eu, se eu olho alguma coisa, coloco na de instrumenta, e já ganho uns 5 quilos. Você nunca fez dieta, você não sabe o que é sofrer a dieta. Você não pensa em comida igual eu penso. Ai, quando eu estou ansioso, eu desconto na comida porque eu tenho ansiedade. Eu tenho que comer, porque se eu não comer, eu não sei o que vai acontecer comigo. É o tempo, dieta é o tempo todo tão difícil, tão difícil, eu não aguento. É só o é só tempo ruim, é muito difícil. Eu fico olhando meus amigos é só eu que passo por isso. É só eu que, que, que tenho que passar por essas provações da vida. Sim, é só você, né? Só você que tem que passar por essas provações na vida. Quem é magro não engorda. Pegando só um exemplo, eu sou uma pessoa que você vê é magra, muitas vezes quem olha, pensa, come de tudo, mas você só vê em algumas situações, no momento, você não está comigo a todos os momentos, você não vê por o que eu passo também. Recentemente eu fui para a Europa, passei 20 dias lá. Voltei com 4 quilos a mais. O que isso significa? Mesmo sendo uma pessoa magra, se eu comer demais e fizer menos exercícios, eu também engordo. Quando quem me vê muitas vezes numa festa, nossa, olha, eu não comi um monte e é magrinha, é magro de ruim. Não existe ser magro de ruim. O que existe é que muitas pessoas têm o metabolismo acelerado e o metabolismo mais lento. Porém, isso não define se você vai ser magro ou mais gordo. Eu recentemente fiz um vídeo até sobre metabolismo. Se quiser, dar uma uma olhada aí no link abaixo. Onde um estudo comprovou até que pessoas que têm o metabolismo mais rápido têm uma maior probabilidade de engordar com o tempo. O contrário. Não é engraçado? O que acontece muitas vezes que você fica revoltado, que vê que todo mundo come um monte e só você que não emagrece, é que você não vê o dia a dia dessas pessoas. Continuando, quando eu fui para Europa, passei 20 dias lá, engordei esses 4 quilos, quando eu voltei para cá, eu voltei, logo para uma dieta um pouquinho mais estrita. até. Fui na minha nutricionista, a Juliana Turmina, ela pega, preparou, preparou minha dieta, retirando coisas que eu como normalmente no meu dia a dia. E nesse momento assim, eu passei por uns dois, três meses, onde eu voltei no meu peso normal, mantive ele, voltei lá e ela refez minha dieta para eu seguir normalmente. Então quando você vê muitas vezes que eu acabo saindo da dieta, que eu não como tudo certinho, é porque nesse momento, eu saí da dieta. O resto do dia, de quando eu estou no dia a dia, vocês não veem das pessoas magras. Pessoas magras também cuidam da alimentação. A única diferença é que você não vê isso. Ah, você sente muita fome, né? Eu também sinto muita fome. As pessoas que tentam emagrecer, que não tentam emagrecer também sente muita fome. A diferença é de quanto você come em relação quando você está com fome. Detalhe, a fome quando você está comendo não significa que você não é um preditor que você tem que parar de comer só quando acaba a sua fome. Tua fome pelo sistema hormonal da grelina, ela só vai avisar que teu seu estômago está cheio, que você não precisa comer mais, depois de uns 20, uns 20 minutos que você já está se alimentando, que você já está comendo. Então, você colocar refeições, comer de maneira mais lenta, você parar um pouco antes de comer, vai acabar com a tua fome. A diferença é o que fazer para acabar com a fome. É você ter tranquilidade, ter condições de parar antes de acabar a fome. É fácil? Não é fácil. É possível? Sim, é possível. Outro caso também é você diferenciar fome, de vontade de comer. Fiz um vídeo sobre isso também, que eu explico bem a fundo sobre a diferença entre fome e vontade de comer. Se quiser dar uma olhadinha no link 2 aí abaixo, que fome e vontade de comer são duas coisas bem diferentes. Eu explico bem no vídeo, mas a fome normalmente é quando você deseja matar aquele buraco no estômago seguido de ruídos e vontade de comer, bem normalmente num desejo específico de um determinado alimento. Então você tem que saber diferenciar e comer só realmente quando está com fome, quando está no seu horário ou quando deve ser comido. Muitas coisas que temos dificuldades de perceber, principalmente que não, não, nunca teve uma dieta saudável, quem está entrando nessa dieta saudável, é saber distinguir também que o prazer, saber, saber integrar o prazer com a alimentação e a alimentação para você nutrir o corpo. Sim, a alimentação nos dá prazer, mas ela, ela não, não nasceu, ela não vem para nos dar prazer o tempo todo. A alimentação, basicamente, ela serve principalmente para nutrir nosso corpo. Não significa que não precisamos sentir prazer, mas temos aquelas horas que você deve... Ceder ao prazer, ir com o intuito de se achar mais gostoso, de se divertir, de comer um pouco, um pouco mais. Mas outras vezes você deve saber que você está nutrindo o seu corpo. Se você quiser sentir prazer o tempo todo, você não vai emagrecer. Isso é fatal. Então, equilíbrio, Equilibre o prazer com a nutrição. Não significa que você não deve nunca mais comer aqueles alimentos que você tanto gosta. Muito pelo contrário, você deve comer mas nas horas certas, nos dias certos, e você perceberá que quando você fizer isso, o teu alimento vai ser ainda mais gostoso e vai te dar ainda mais prazer. E um outro ponto é quando você come exageradamente esse alimento que te dá prazer. Pode perceber que o maior prazer dele vem no começo de quando você está comendo ele. Depois que você já está cheio e você continua comendo, o prazer não é o mesmo. Pare, preste atenção. Se conheça, que através disso você vai ver que você vai poder ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação saborosa, que te dê prazer, mas também te leve ao emagrecimento. Um outro ponto importante também é a crença que a dieta é sempre chata. Sim, muitas vezes você pode achar que ela é chata, mas ela não precisa ser chata. Você deve procurar um nutricionista que... Coloque as suas preferências, como eu já vim falando bastante aqui, suas preferências pessoais e suas preferências culturais dentro da sua dieta. Você tem que abrir a mente e mudar esse mindset, mudar esse pensamento antes de começar a dieta. Pois se você entrar numa dieta achando que ela vai ser chata, ela realmente, você não vai conseguir sustentar ela. Você tem que mudar o seu pensamento antes de mudar sua atitude. Então, pare, respire e tente conciliar um pensamento positivo, junto com uma dieta nova que esteja dentro das suas preferências pessoais e das suas preferências culturais. Nós também devemos compreender o nosso cérebro, quanto à alimentação, quanto ao exercício, pois nós temos essa mania de, de achar, como meu aluno veio falar para mim, que é difícil o tempo todo, que é aprovação o tempo todo, porém, não é difícil o tempo todo. O que acontece é que o nosso cérebro primitivo, lá na né, época que éramos homens das cavernas, nós nos preocupávamos principalmente com a sobrevivência. Nosso cérebro tem que marcar as dificuldades, tem que marcar os perigos para nós ficarmos com atenção naquilo que é necessário para sobreviver. Pois se não naquela época você não prestasse atenção no perigo, você não fosse cauteloso e não visse que tinha algum perigo ali, aquilo podia te levar a morte. E aqui muitas vezes nós tratamos a alimentação dessa maneira. Você consegue lembrar só dos momentos difíceis da dieta. E se você para para compreender, para para pensar no seu dia todo, na sua semana, no seu mês, você vai descobrir que a dieta, que o exercício não é difícil o tempo todo. É alguns pontos específicos que acabam ficando marcado. E se você já desistiu da dieta, já recuperou tudo atrás, você vai ver que o ponto onde você desistiu foi naquele que estava difícil, mas ele não é difícil o tempo todo. Sempre que você achar que está difícil, pare, respire, e lembre da frase, tudo passa, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Então saiba, tenha discernimento, respire fundo, que vai passar. Espero que essas dicas de hoje tenham valido, se valeu, deixa o um like aí para mim, entra, Compartilha com os amigos que está precisando, que está achando difícil, que acha que isso acontece só com ele. Porque não acontece só com você. Acontece com todo mundo. Acredita em mim. Converse com os seus amigos. Entre no meio social, que sempre fala aqui de conhecer a comunidade e pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E compartilhe suas dificuldades. Compartilhe também as suas vitórias. Mas você vai ver que você não passa por isso sozinho. Você é não a única pessoa que passa. Pessoas que já emagrecendo, que já mantêm o seu peso magro, também passam por isso e conseguem passar por isso. Necessita paciência, necessita respirar mais, necessita se conhecer e conhecer suas dificuldades e tentar entendê-las. Se é a dica de hoje valeu um like, deixa ela aí para mim, é um prazer estar com vocês. E manda para mim, deixa nos comentários o que vocês estão achando e o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui que possa realmente fazer a diferença na vida de vocês, fazer a diferença no emagrecimento de vocês. Um beijo e até a próxima!